Eu odeio o Haaland, esse cocô. <risos> e o Haaland. De Haaland? Uh, você acha que a camada menos 40, tá bom? Eu não, eu não jogo não ponto não, não, não, é, não é menos, menos 60, certo? É menos 60, que seria tipo uma camada 20. Eu acho que é a menos 40, eu acho que é mais coferro, né? Vamos ver, se precisar, eu desço mais... Não, vai ser aqui Galera da live, vejam esse momento Momento raro Esse é o momento de uma nova caverna de 10 metros Ai, ah, que tem lava Que? Você é eu tô no meio de uma ravina. Eu acho que não vai dar muito, muito certo, certo. Uh, Vamos pro lado, né Se eu sair no meio de uma ravina aqui, Eu juro que eu vou mais pra baixo desse jogo. Tá, esse aqui, aqui dá, dá que deu, ok. Ok, vamos subir que eu preciso comer comida. Preciso matar alguns bichos. Eu sou é nove. Hum. Então, hoje eu fui o primeiro dia, né? Na... Voltei à escola. Não sei se eu vou continuar a mesma escola, mas beleza, voltei, né? Ah, tive um Cê, pequeno trauma. Ah, eu acertei 12 de 20. no, no Eu fui bem, mas até não teve desconto suficiente. Ficou não caro passou. ainda. Ficou caro. tá ah. Oi? Assim, não. Tipo, não é passar, senão. Ó, eu vou explicar. Essa prova é tipo assim. Você faz a prova... Aí, dependendo do seu resultado na prova, te dá desconto. Só que a escola é muito cara, é tipo 1.200 reais. Então, mesmo se eu tirasse 100 na prova, era 600 por mês. Mano, por que, que eu tenho 9 ferros não esquentados? Me explica. É, a minha escola é 2.000 reais. Ah, bem. Tá, mas continuando. Tipo assim, eu tava na escola que eu tava, né? Antes. Aí, beleza, eu fui. No último dia... Não, no último dia... Meu Deus, Tipo, na última aula... É porque ó, ó, a minha escola completa, tá ligado? Aham. Uhum. A minha escola que tem tudo, tem... Tudo, tem tudo. Tem Tudo que você imaginar. tem até que tem tudo, tem tudo. Então, C9. Aí, uh, tava lá, de boa. Enquanto do nada eu ouvo um barulho, assim, do ventilador da sala, assim, aí eu, eu só olho pra trás, eu vejo o ventilador soltando faísca soltando fumaça. A coisa que eu decido fazer porque ele tava em cima de mim. Corre, igual louco, retardado, doente. Mental mentiu. Tá, oito ferros. Não, pior que eu tenho bastante ferro sobrando, mano. Tipo, eu tenho uma armadura de ferro, só que eu tenho literalmente mais de 20 reservas. Não sei porque que eu tô guardando. Vou continuar guardando, não tô nem aí. Tu quer? Você não pode contar uma notícia boa e ruim? A boa é que se eu continuar estudando de manhã, eu provavelmente vou fazer live à noite. A ruim é que se eu começar a estudar de tarde, provavelmente vou fazer live à noite também. Só que no final de semana eu vou fazer de manhã. Entendi. Não, nem uma notícia ruim é só estudar de tarde mesmo. Saudades do último projeto que eu fiz isso aqui, foi o projeto Nether, mano. Bagulho chato. Mano, você tá entendendo? O projeto Nether foi muito chato. Você sabe o que foi o projeto Nether? Foi meio que eu fazer. O portal nasceu, tipo, em cima do mar. Eu tive que fazer uma base para levar esse portal em cima do mar. Pelo mar. Tipo, tipo, cavando, tirando a água. Colocando bloco até a minha casa. Foi complicado. de pegar coordenada, tive que pegar muito bloco. Né? Tá, aqui que vamos, vai ser o, o nosso.. Nossa, eu esqueci de fazer picareta. Tá, vou ter que voltar lá. Então vamos gastar essa de pedra, vai? Ameaçaram que um Creeper quase me matou nessa série aqui. Foi, foi bem, bem assustador. Eu fiquei com trauma desse Creeper. Posso ver o que aconteceu? Tipo, tava, tava no meu baú e do nada veio um Creeper e me explodiu. Só que, tipo assim, eu não sei se você sabe, você não... Mas sabe onde é a minha casa é? Tipo, a minha casa, a casa é. real? Ela fica embaixo da minha casa, tipo, que é uma casa normal. Tipo, é só uma crafting, de uma fornalha e uma cama. Que foi a primeira casa que eu tive. Só que aí eu decidi fazer um subsolo Aí no subsol tem outra de outra fornalha e um baú, dois baús. Plantação e tem coisa pra baixo. Que é as cavernas e tudo mais de minerar. Só que aí, Ai. tipo, o clipe apareceu do nada num lugar, no subsolo não. Não. Não. Ah, sabia. O Que? que? Muito? Mano. É que existe, mano! Mano. Vai. Tipo o quê? C9, literalmente, eu não tô brincando. Literalmente, tem uma vida aqui. Só que literalmente aquele villager lá nasceu na ravina. Tá bom, né? Acabou de careta. deixou subir. Vou fazer o seguinte, você nove eu vou minerar aqui onde eu não tenho a ravina. E se tiver ravina e eu não tiver para onde ir. Eu vou só quebrar, vou começar a buildar de pedra. É isso. 19. Sabe qual que era o momentos mais engraçados? Você viu os, os membros do Thiago Leifert falando no TikTok assim. Ah, mano, eu perdi aqui. Na moral, velho, tô mó triste. Aí os caras. Não era você que me zoava no FIFA? Ui. <risos> é, é muito bom esse mano. Dá umas boas lembranças. Momento que eu jogava FIFA Ô oh, mano, eu lembro até hoje de um momento Que tipo assim, eu não sei se você sabe Mas sempre quando eu fui Eu ia fazer alguma coisa com o meu primo Jonathan Que ele tem 19 19 anos Toda vez que eu fazia alguma coisa assim Meu Deus, meu Deus com ele Era tipo, nossa, eu tenho que, se eu ganhar Eu sou muito bom, tá ligado? Porque é difícil ganhar uma pessoa de 19 anos Então, quando eu tinha uns 8, 9 anos Eu enfrentei ele com 12, 13, 14, 15 nós foi jogar FIFA 15, acho. Contra. Mano, você não tá entendendo? Eu ganhei dele, só que fui muito sofrer pra ganhar dele, só mesmo. Hum. Saudade, foi o dia que marcou, assim, a jornada de Tolte Gameplay no FIFA, que durou dois anos e nunca mais voltou. Cara, porque. Sabia que antes do. Antes do nosso amiguinho Fortnite chegar, eu jogava FIFA? Acho que todo mundo jogava FIFA tudo forte, né? Pelo menos que dessa essa idade.